política nacional de assistência social. Quem aqui é do Serviço Social? Gente do céu, quem merece? Eu também. É, quem aqui é da psicologia? Tem rede da psicologia? Tem. Tem pedagogia? Não. Então a gente pode falar mal. É, tem outras áreas aí afins, áreas gerais, administrativas. A gente vai fazer outras áreas. É. É isso, né? Tem mais alguém que não foi citado direito? Não. Mais outra área, não? Que não foi citado aqui? Vocês são de outras áreas. É o quê? Educador social? Agente. Oi? A gente é o A gente não A gente A gente Não, beleza. Só pra gente ter uma noção de quem é o nosso público, mas como o nosso público aqui é geral, é que é o serviço social. Muita gente já estudou na faculdade a Política Nacional de Assistência Social, que é uma política fundamental. Para quem não é da área, a Política Nacional de Assistência Social ela vem para fazer é, um contraponto histórico, a uma lógica caritativa nas políticas públicas. A Política de Assistência Social ela serve justamente para incorporar a assistência social no Brasil como uma política pública e a assistência social como direito e direito fundamental, direito importante né? na, na cultura social brasileira e também na legislação. Então, a política vem para isso. A gente já entende a política de saúde assim. Né? Então, a gente tem o um sistema único de saúde, o sistema único de saúde tem seus princípios. A gente compreende os princípios do sistema único de saúde e, muitas vezes, a gente não compreende os princípios da política de assistência social, porque ela é lida socialmente com uma é uma iniciativa individual com caridade, com ajuda e não como algo fundamental não à toa ela é a política mais é, desmontada hoje do Distrito Federal eles nomearam gente para educação fizeram concurso para várias áreas e não vem fazendo concurso para a assistência social Porque as pessoas não entendem a assistência social como área fundamental então a política nacional de assistência social ela tem esse serviço ela tem organizar a assistência social no Brasil. A assistência que antes era praticada, parece que está voltando, né? Era praticada pelo primeiro dinamismo pelas primeiras damas. Agora, a política de assistência social pela legislação brasileira tem que ser praticada como política de Estado e com o papel fundamental do Estado no seu financiamento no combate à desigualdade social e coisas afins. Então, essa essa é uma função principal da política de assistência social. A primeira coisa que a gente tem que fazer é romper esse paradigma. Eu acredito que vai ter uma questão na prova sobre o paradigma conceitual da política de assistência social. E acredito que essa questão vai ser uma questão que vai tentar colocar uma pegadinha no meio. Então, é bom dizer para vocês que apesar da função fundamental ser do Estado, a política de assistência social ela conta com parcerias e uma rede complementar. Essa rede complementar assistencial é com organizações não governamentais, organizações da sociedade civil, que ajudam na execução do serviço. Então, a função fundamental da execução da elaboração é do Estado, mas não necessariamente. Então, essa visão global é importante e essa altura de paradigma ela é importante a gente compreender. eu acho que vai cair uma questão. Especialmente nas provas de nível médio, eu acho que pode cair. Porque na prova, nas provas de nível superior, eu acho que contas que as pessoas já sabem disso. Mas na prova de nível médio, eu acho que as pessoas podem querer cobrar uma coisa mais além disso. Quer entender? Olha, você vai entender que tem uma, uma mudança de paradigma na noção e na construção atual da política de assistência social. É uma coisa que vocês estarem atentos, atentas aí. Informações preliminares. Essa resolução que a gente vai ver aqui ela é de 2004 é uma resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, que é justamente esse órgão colegiado para analisar a política de assistência social. A intenção da política nacional, do desenho da PNAS, PNAS, a gente chama de PNAS, é PNAS, como fala mais, é construir coletivamente o um redesenho dessa política na perspectiva da implementação do Sistema Único de Assistência Social. Então, são duas coisas que a gente tem que entender muito. Política Nacional de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social. Todo mundo que é de serviço social sabe que tem um o Sistema Único de Assistência Social. Mas quem é de outras áreas, eles não sabem. O que eu falar? A gente ouve na televisão do FTV todo dia o SUS. O Sistema Único de Saúde, o SUS está é desmontado. O SUS diz é isso porque a UBS não funciona, a Unidade Básica de Saúde. Mas a gente não ouve sobre o CREAS, o CRAS, o Cose. Então, a gente não sabe dessa rede que é uma rede do Sistema Único de Assistência Social. Essa linguagem técnica, esse repertório técnico, ele vem justamente para trazer essa tecnicidade, essa qualidade para a política de assistência social e colaborar nessa ruptura com esse paradigma anterior, que é o paradigma caritativo das iniciativas religiosas, das iniciativas pontuais. Porque se o Estado tem um modelo de desigualdade social e se você entrega a ele para as instituições religiosas é um problema? A gente está aqui numa instituição religiosa. As instituições religiosas são parceiras e elas podem colaborar nos serviços complementares. Não há qualquer problema, desde que orientadas por uma política pública laica. Porque se você está num momento social onde algumas doutrinas religiosas acreditam que a pobreza é fruto do pecado, aquelas religiões vão querer combater a pobreza, certo? Porque se ela é fruto do pecado, ela é natural, certo? Então, por isso que a gente já passou longo da história por vários momentos, fases das doutrinas religiosas. Mesmo da cristã e de outras, né? Várias fases diferentes das doutrinas, e o Estado e a política pública de assistência social não podem ficar refletindo às conjunturas de nenhuma matriz religiosa. Por isso, a formação de uma tecnicidade que rompe com a lógica tanto caritativa quanto com a lógica estritamente religiosa na assistência social. Então, as igrejas estão dando sopa? Maravilhoso! Estão entregando alimentos, mantimentos, casar? Maravilhoso! Isso pode colaborar, isso pode ser uma iniciativa da rede de lá e ela destaque aquele serviço. Mas aquilo não é em si a política nacional de assistência social. Aquilo faz parte de um processo, né? é, um processo de colaboração que aquela instituição religiosa faz mas a política ela tem uma tecnicidade, ela tem uma lógica, ela tem um sistema. E a assistência social é visto nesses parâmetros assistencialistas que eu falei para vocês. Pode falar, Sábado. Essa iniciativa decididamente traduz o cumprimento das deliberações da Conferência Nacional no Brasil, gente, apesar do governo Bolsonaro ter acabado com todas os conselhos nacionais né? e as iniciativas democráticas constitucionais, a Constituição Brasileira, Prevê que as políticas públicas elas vão se organizar por meio de conselhos. E elas vão ter conselhos paritários que vão deliberar sobre essas políticas. Eu mesmo já fui membro, junto com o seu Bademar, que é o um presidente aqui da Casa Ismael. Eu já fui do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é metade dos membros da sociedade civil, metade do governo. Então, tem conselhos paritários. Né? E nunca recebi jeton. Né? Fui membro do conselho, mas não recebi membros do Conselho da Criança da cenoura, tá? é né? e Adolescente não recebem a gratificação da Senhora, não, viu? Era a livro da E esses conselhos, eles organizam as conferências. As conferências da Criança e Adolescente, no caso da que eu participei, são as conferências que deliberam as diretrizes da política. Muita gente está aqui já participou de conferência. Conferência de Assistência Social, Conferência dos Direitos Humanos, Conferência LGBT, Conferência, conferência de Saúde. Essas delibera sobre as políticas públicas e suas diretrizes e foi a Conferência Nacional de Assistência Social que aprovou esse documento que vocês vão estudar para a prova. Então, esse documento é fruto disso. Esse dado é importante? Talvez. Por quê? Pode que aquela banca cartesiana, aquela banca ruim, que ela vai falar, ao invés de falar do documento, ela quer falar de quando ele foi aprovado, por quê. Ela vai falar de que ah, o documento é fruto da conferência. A Política Nacional de Assistência Social, ela foi aprovada na Conferência Nacional de Assistência. eu estudei o documento inteiro, que eu não sei a forma de aprovação dele. Pode ser uma forma que cobre a forma de aprovação. E a forma de aprovação é via Conferência Nacional de Assistência Social. Certo? Isso é um dado importante. Muitas vezes confundem assistência com criterismo, assistencialismo, caridade, ações pontuais que nada tem a ver com políticas públicas, com o compromisso do Estado e com a sociedade. Do Estado com a sociedade. É isso que a gente já falou, você já sabe. Darme. É? Assistência social é um pilar da política de segurança A gente, se estiver no computador, levanta a mão. Pode ter um pê que a gente vai, vai falar, tá bom? Ela é parte da política de segurança Social. Né? Todo mundo sabe o que é segurança Social aqui. A segurança Social é a Assistência Social. O que mais? assistência social, saúde e previdência. Então, ela é parte de uma política de Seguridade Social. A Seguridade Social ela é um conceito contrário ao que a gente vive no Brasil hoje, né? de ultraliberalismo, de vendas de serviços estratégicos, de abandono das políticas sociais, terceirização, privatização, e isso acarreta aumento da pobreza. Pode ter certeza. Pode ter certeza. A política de seguridade social ela foi criada, essa conceituação, ela veio no momento de welfare state na Europa, nos Estados Unidos e vários lugares do mundo, que é o estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social, fruto né, das teorias de Keynes, do Keynesianismo, né, que acreditavam que a intervenção do estado, em maior medida, ela poderia combater a desigualdade e também gerar resultados positivos na economia. Então tinha uma intervenção maior do Estado. Porque se o Estado dá renda, a pessoa consome o mercado. Isso aumenta o consumo, aumentando o consumo, você melhora nos dados da economia. Então, a segurança social, na França, a Seguridade social, é, em vários lugares do mundo, não tem um questionamento se no Brasil houve de fato política de bem-estar social ou não. Né? Mas houve justamente no momento da ditadura brasileira, da ditadura civil da brasileira, que a gente teve esse questionamento se houve ou não é, é, estado de bem-estar social no Brasil. Né? Mas essa é uma discussão mais conceitual, que não cai. Mas o que cai, pode voltar, né? o que cai é essa composição da política de Seguridade social, que é como se o Estado estivesse entendendo que para a pessoa viver minimamente, razoavelmente, é ela precisa de saúde, previdência que é uma medida contributiva, direta, que ela recebe né? o benefício só com base na contribuição à previdência e a saúde e a assistência social. Porque se ela tiver as condições mínimas, ela não vai conseguir sobreviver. Então, é como se esses três pilares fossem pilares ultra básicos para a vida. Fora outros constitucionais que a gente tem, como a cultura, a habitação, paz, né? mobilidade. Agora, o que eu estou dizendo aqui é que a Seguridade é esse conceito internacionalmente reconhecido. E aí você tem modelos diferentes da Seguridade Social. Na minha prova de concurso, caíram os modelos BFM e Bismarquiano Sei se vai cair? Não sei. Mas na minha prova da Secriança 2010, pode procurar. Caiu uma questão sobre o modelo Bismarquiano e o modelo BFM. O um modelo Beveridiano, mais aberto, mais universal, inclusive, e o um modelo Bismarckiano, o um modelo alemão, sempre contributivo. O mais contributivo. Certo? Essa é a diferença básica, conceitual dos modelos. Mais uma outra dica: colocar esse social do lado, estudar. E lá no livro Política Social, Fundamentos e Questões, da professora Ivanete Boschetti, ou no livro Política Social. Não, é Fundamentos e fundamentos, História. Ou então, lá no livro, Política Social, temas e questões, da professora Potiara Amazoneca, que lá vai intensificando é, a tabela tá Bismarck, né? que Deventiana, o significado de cada modelo desse. Na minha própria, caiu. Acho possível que, numa própria superior caia a diferença desses modelos, ou item um sobre esses modelos. Eu vou sugerir agora, mas eu tô sugerindo. Pode posso... anotar ah, esses dois, que eu vou posso... sugerir ao longo da aula. Tá. Aqui, ó. É. Política Social, Fundamentos e História. Tem tudo quanto é a biblioteca. Esse livro, Política Social, Fundamentos e História, da Biblioteca Básica de Serviços Sociais. você então, acha é de serviço social, dedicado, tem. Dedicado, só. Tá na é internet que tem lá online. Eu só brincando, viu, gente? Dedicado, né? Não precisa ser, pode levar online. Eu vou dedicado lá que tem eles online. Deus que não acha, não duvida. Mas tem. É. E tem em política social, temas e questões. Da Pontiária, que é mais difícil de achar um pouco. É o um livro que eu acho mais intenso, melhor. Temas e questões da Pontiária. Tá bom? Mas você pode diferenciar de novo o tá? Bismarck, bem Berenciano? Tá. O modelo. Esse negócio que é muito tempo na minha vida. Mas é que eu me esqueço, o modelo de Seguridade Social, que a gente aprende até no Ensino Médio, né? A gente vê lá no Ensino Médio. O modelo de Esmaquia, faz isso que faz, que faz o modelo de smart, que eu sei que é o modelo alemão, que é o modelo mais fechado, é o modelo que é contributivo, sempre contributivo. Ou quase sempre contributivo. Ele tenta construir, por exemplo, o que é contributivo? Seria como o modelo de saúde no Brasil, antes do SUS, que era o... Tinha os né? A pessoa tinha que trabalhar para ter acesso à saúde. Então, a saúde não é mais universal. Isso vem um pouco da doutrina do conceito Bismarckiano. Essa lógica, vocês entenderem na prática como isso funcionaria. Né? E o modelo do BVD, ele é menos focalizador. Ele cria menos barreiras. Então, ele é mais universal. Aponta para uma universalidade maior. basicamente essa é a diferença, mas vale um estudo específico, rápido uma tabelinha lá, ele vai dar exemplos. né? Tá. Não vai cobrar é origem, conceito, nome dos autores. Mas vale a pena, como um são conceitos muito longos, históricos, que pode cair em prova de nível médio, e sem Porque a gente estuda, modelos desmarcar uns mil e lá anos lá na escola. A gente é. estuda na escola. Faz parte da Seguridade Social essas três políticas sociais que a gente já conversou. Agora, né? Os programas públicos dirigidos aos grupos carentes da população, apenas nos últimos 20 anos, isso foi falado em 2004, né? Pode-se identificar no país uma política nacional de assistência minimamente adotada de objetivos, recursos e densidade institucional. O que está falando isso aqui? Porque historicamente essa política foi tratada da forma como a gente já criticou aqui: com caridade, com assistência religiosa, né? Com perfis desse tipo, né? Por isso que agora, com essa reorganização pós-Constituição de 88, pós lei Orgânica da Assistência Social 93, pós-Organização é, do Conselho Nacional de Assistência Social, que a gente tem uma política com mais densidade institucional. Isso aí foi fruto do artigo 203 e 204 da Constituição Federal, que previu a participação do Estado e dos particulares na criação de condições de sobrevivência aos que não possuíam o mínimo para subsistir. Aqueles que não possuem o mínimo para subsistir. Então, foi essa, essa orientação constitucional né, que ajudou a construção e a consolidação de uma política nacional de assistência social. Fácil não foi. O primeiro-danismo continua resistindo aí, né? Para ah, os trabalhos sociais quer fazer é trabalhos sociais. A primeira-danismo do lançou um problema que é criança feliz, não né? é? Criança feliz. Quer as pessoas que não entendem de criança e adolescente, de política cara, de forma de adolescência, tentando criar. Né? Então, eu acho que isso não é o papo. Como que vai ficar toda essa situação? A gente vai ter que se adequar a essa norma, a esse novo monte? Ou como vai funcionar aqui na Constituição? Hoje nós temos uma Constituição. Para mudar a Constituição, você precisa de uma votação expressiva na Câmara Federal no Senado. E a gente tem uma lei orgânica de assistência social que mudou. O nosso papel é lutar para que essa lei orgânica de assistência social e esse tipo de legislação que a gente tem que seja respeitado no Brasil. Esse vai ser nosso papel. tentar mudar, culturalmente, a política. Trazer, agora, quando você traz instituições religiosas, é o que acontece hoje na política de drogas. Hoje tem a política sobre drogas no Brasil. O que, é que eles fazem? Ao invés de construir as clínicas e a atenção na política de drogas, eles pegam as comunidades terapêuticas religiosas e financiam, as igrejas financiam as comunidades do diretor. o O que, é que eles querem fazer com a política social? A rede de igreja está no poder agora, no poder federal, quer que as suas entidades recebam o recurso da assistência social. Então, não necessariamente eles querem desmontar toda a política de assistência social. O que eles querem? Eles querem garantir que a rede complementar aumente, que o papel das religiões aumente, isso faz com que esse contrato mesmo serviço público, se terceirize mais, que se terceirize para entidades vocacionais. Ou seja, para que se terceirize para entidades religiosas. Da religião do pastor X, que está lá com o comando dessa área. E aí essa entidade, eles vão criar várias entidades não governamentais encoladas às igrejas para receberem o um recurso público e fazerem um o atendimento, como eles já fazem nas comunidades terapêuticas. Eles já recebem recurso público. Vocês têm noção que tem comunidade tá terapêutica que atende drogadinha no DF, que não tem um assistente social psicólogo. Só pastor. A, a sua maioria, né? A é. sua maioria. O resto não tem nada. O resto é são 4 de, de 23 comunidades terapêuticas e elas não têm equipe técnica para fazer atuação, para fazer isso. Então, quer dizer que essa, o que a gente pode sofrer, do meu ponto de vista, é esses interesses se entranhando na concepção da política de assistência social. os recursos e, e os recursos e recursos. O que? Nenhum? É. Eu ouço. Eu? Eu? Acredito muito na, na, na não, nas religiões, em gente honesta, aqui. Muita gente honesta e tal, mas assim o povo tá de olho aqui mesmo agora, né? É na, na grana, né? É isso que o povo está de olho agora. Não tem jeito não. de assuntos religiosos. É uma assunto que vai tratar dessa coisa de, de, de, de, de, de, de, de... como é que as religiões assumem um pouco mais a assistência social. Né? Inclusive, a gente teve até uma iniciativa essa semana sobre esse tema aí, que eu acho que é grato. Vamos lá? No dia 7 de 12 de 93, a gente tem a Loas, Lei Alcrânica da Assistência Social, que já estão sabendo tudo dela, estudando. A de vocês está toda marcada, né? com certeza passou a discussão sobre a organização da política de assistência social. A Lei 12.435 alterou e atualizou várias coisas na Loas, né? especialmente no que diz respeito aos objetivos, que a gente já sabe. A Loas, a Lei Orgânica de Assistência, é uma lei que regulamenta aquilo que está previsto na Constituição. Então, ela serve para trazer densidade institucional também à política de assistência social no Brasil a organizar o sistema único de assistência social e a política, tá certo? Para isso serve a lei, pronto, Nina. O artigo 2 dessa lei, em sua nova redação, estabeleceu que a assistência social tem por objetivos, vamos lá, a proteção social, os objetivos que são muito importantes para a gente entender a cadeia de tarefas da política. Proteção social com o intuito de garantir a vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos. Então, a proteção social vem com o intuito de garantir a vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos. Gente, o artigo 2º, que está atualizado aí, na nova redação, ele pode ser cobrado na letra da lei. Essas coisas muito importantes elas podem ser cobradas, ainda mais uma banca que não gosta de trabalhar muito, às vezes. Não sei se é o caso, não estou excusar ninguém. Longe de mim. Mas, isso pode acontecer, pode ser cobrado a letra da lei. Porque, às vezes, o formulador não quer formular uma questão. Ele quer cobrar a letra da lei. E a letra da lei ajuda a é confundir a gente. né? Então, pode ter questão de menor né? Então, a proteção social é um objetivo fundamental da assistência e ele tem um o tipo intuito de garantir a vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos. Um outro objetivo, a vigilância assistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vítimas, de ações e danos. Então, essa é a segunda: a vigilância sócio-assistencial. Na lógica da política de assistência, a vigilância sócio-assistencial ela não é feita numa concepção policialista, é, mas isso pode acontecer. Né? O legislador, quando fez essa. Esse texto é que eu pensava nisso. Era uma vigilância no sentido de análise, pesquisa, construção de possibilidades. Né? Essa, é a possibilidade, essa é a perspectiva que está que, que prevista que o legislador prevê, né? da vigilância. E a defesa de direitos, que visa garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões sociais e Então, quais são os objetivos da política de assistência? de assistência social. Da assistência social. Isso aqui é básico. É lá na mão de conhecimentos básicos. Os objetivos são a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos. Esses são os três objetivos. Obrigado. Esses são os três objetivos da política da assistência social no Brasil. A proteção social, a redução de danos, a proteção social, a vigilância socioassistencial e, e a defesa de direitos. Né? A redução de danos está dentro da proteção social, que é o espectro de atuação. Vocês vão entrar lá, os assistentes sociais estão aqui e vão trabalhar diretamente na proteção social. Com essas duas perspectivas importantes, a vigilância e a defesa de direitos, então ela é transcendente. Né? Quer dizer que ela é intersetorial, mas ela é tão importante que ela é transcendente na política de assistência social. Tá certo? Então esses três aqui a gente vai ter na cabeça, a proteção social e dizer o que, que ela quer. A vigilância socioassistencial e saber o que, que ela quer. Ela quer pesquisar, ela quer analisar os territórios, ela quer saber qual é o problema. Então, eu conheci a assistência social, um exemplo da vigilância sócio-assistencial. Eu conheci a assistência social da HVAE, que ela atendia a população positiva. Né, ela procurou assistência social, porque o internado não pôde voltar para o seu território são muitos anos atrás, porque a população ficou com medo da infecção com a neve AIDS e a gente estava por isso, ele não conseguiu voltar para a sua comunidade. Ela acessou o CRAS, o CRAS foi lá e conversou com aquela comunidade, explicou sobre sobre aquele tema, fez uma apuração sobre estava tá na questão territorial, se tinha outras infecções naquele território, já que tinha tremendo social prevê. -se. A equipe do CRAS fez aquele trabalho né, e conseguiu depois que aquele cara fosse recebido né, na daquela comunidade novamente por um trabalho que passou pela vigilância social-assistencial, tá certo? Com então, só de exemplo, a gente tem esses três objetivos aí fundamentais que todo mundo vai saber tem que saber para a prova básica. Pode passar. A política produziu avanços significativos em algumas áreas específicas. Três delas são é crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Eu não tenho dúvida que os estatutos que a gente tem hoje para essas áreas, eles têm a ver com avanços conceituais na política de assistência social. Especialmente o idoso e da pessoa com deficiência. Porque a criança e adolescente já tem um movimento autônomo mais forte do Brasil há mais tempo. Mas os avanços na política do idoso e da pessoa com deficiência têm a ver. Você vai para os CRAS, muitos CRAS têm trabalho para o idoso, centros de convivência para o idoso, atendimento ao idoso, qualificado. Isso ajuda a trazer densidade institucional e atendimento de qualidade a essa população. Atualmente, os benefícios sociais se dividem em dois. Todo mundo já sabe disso também essa prova, né? Os benefícios de prestação continuada ou benefício de prestação continuada e os benefícios eventuais. Dois tipos de benefícios. E vai errar essa tipo prova. A prova vai cair essa questão lá na base, eles vão enrolar um pouco a questão, mas vai cair tem do benefício. Os benefícios eventuais e o benefício de prestação continuada e a gente não vai errar. Isso aqui é simples, a gente vai entender um pouquinho de cada um já. Vamos lá? O benefício Prestação continuada, segundo pagamento mensal de um salário mínimo ao idoso com 65 anos ou mais e à pessoa portadora de deficiência de qualquer idade com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem dificultar até mesmo impedir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Isso aqui é o um conceito básico. Aí vai complicar, né? O falar nove Suas, esse treino se complica um pouco, você vai ter que entender, estudar detalhadamente. Acho que inclusive a gente tem que ter uma aula de uma aula de lado SUS. Para poder pegar detalhadamente ali o lado, o outro, tabela, fica a regra, né? Mas basicamente quem tem mais 35 anos pela por aqui, né? Que é o então, PNAS 204. Mais 65 anos e uma deficiência de longo prazo. PNAS é Tem mudança, tem outras diretrizes? Tem. Às vezes está falando de PNAS 2004. e Impedimentos de longo prazo. Né? Então, uma deficiência de longo prazo que vai ser sempre analisada periodicamente. E, pode passar, Pernambuco, né? um os benefícios eventuais caracterizam o seu caráter suplementar e provisório. Né? E aí você vai ter vários prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte e situações de vulnerabilidade temporária, além de calamidade pública. Então, isso aqui, ó morte, auxílio funerário, lá em chão, segundo com a é esse mesmo? e o, o auxílio Tominassi, esses são básicos. Esse aqui, ó, em situações de vulnerabilidade temporária, os governos inventam um monte. Aí tem o auxílio emergencial, o auxílio no véu, de volta para casa, um monte de coisa que ele coloca no meio desse bolo das situações de vulnerabilidade. Aí os governos municipais, o povo inventam um monte de coisa. E aí tem algumas regulamentações, vai fechar na porteira. a nove suas, fecha a bagunça, organiza um pouco mais né a dimensão, desses benefícios eventuais também. E as, a calamidade pública, que aí é você precisa ter uma incidência e criar um benefício na hora. ou perdeu a casa, perdeu tudo, o auxílio emergencial específico, porque você não vai dar aquele auxílio emergencial que você passa tem que dar, às vezes, o maior, dá condições para você comprar o mínimo. A calamidade pública, isso aqui é ótimo, os benefícios eventuais, se abrem as possibilidades eventuais de um governo. Tá certo? Para fazer uma atuação mais objetiva. Né, e isso fazer um contraponto a algumas lógicas aí na sociedade. A desigualdade, tá certo? Próximo. Decentralização. Né, e aí o, é, isso aí é uma coisa muito importante todas as políticas sociais brasileiras, gente. A descentralização. As políticas sociais elas têm que ter um perfil descentralizado. Isso tem a ver com o papel, tanto da dinâmica institucional, vai ter uma sede da assistência social do Distrito Federal do Politi, sede da manhã fila, proposta e família. Não. Ela vai ser descentralizada territorialmente e institucionalmente, quanto descentralizada do ponto de vista do pacto federativo. Cada ente da federação tem o seu papel. E qual que é isso? É assim. Ente 1, um, que é o município, né? O município de Abim. A gente tá ouvindo não? Não, a gente está só gravando. Só gravando. Não. Tá o gravando. É. Ah, tá. O parque... Não, eu ao ouvindo só para se besteira demais, né? Não, mas não. O... o... Centralizado assim. Vou dar uma dica aqui que funciona para várias políticas públicas. Não só inclusive para o ECA. Não só para a política de assistência. O município, geralmente, aqui, ó. É o menos, o mais... Vou do Esse lado de cá. Eu falo isso nas minhas aulas online, né? O mais amplo lá é o quê? A União. Certo? Então a União vai sempre elaborar, formular, coordenar tecnicamente, dar diretrizes, e ela vai ser sempre um colaborador, uma colaboradora orçamentária. Certo? Essa é a união. Quando eu falo união, eu tô falando de quê? Do quê? Quando eu falo união, eu estou falando de quê? Conselho Federal, então, que, que é o é, então, que tem de aço. Governo Federal, né? É o então, que Governo Federal. Agora eu falo que é algo, eu falo de governo federal. É sempre elaborar diretrizes gerais, organizar, ter um coordenador para dar a linha, entendeu? E ajudar, a colaborar, com o Colaborar ao é termo, né? Ele vai ser sempre assim: cofinanciador. Cofinanciador. Esse é o local é uniado. Ele vai ter algo vai ter, tem uma unidade de acolhimento institucional no DF, que é, que é executada pelo governo federal, certo? Uma, só uma, que é executada a unidade, a, uma unidade de acolhimento, um abrigo que é, que é federal, não tem? Tem. Não tem, gente. O governo federal não executa abrigo do Distrito federal, em nenhum lugar, não tem abrigo federal, tá certo? Então, ele vai? Eu estou fazendo só para atrapalhar mesmo ele não é o executor direto. Então, ele vai elaborar, dar diretrizes, fazer uma coordenação técnica, orientar, fazer listras, listras de listras, listas de avaliação, listas de avaliação, listas, entendeu? Ele vai fazer, organizar essas áreas, criar sistemas de avaliação, sistemas permanentes de pesquisa, isso que ele vai fazer. Esse é o governo federal, ou seja, esse é o papel da União, vai cair na sua prova, de assistência social em todos os municípios do Brasil. Certo ou errado? errado? Errado. A União não vai executar a política de assistência social no Brasil. Então ela tem sempre esse papel. Um. Depois tem o Estado. Qual é o papel do Estado? O Estado. O que é o Estado, gente? Minas, Rio, São Paulo, Pará. né? Os Estados. O Estado vai fazer o quê? Elaborar, certo? Da coordenação técnica, certo? Certo. Cofinanciar, certo. Ele vai fazer. Tudo isso ele vai fazer. Mas ele também vai fazer a execução. Especialmente das unidades de alta complexidade. E às vezes de média, a depender do município. Então o Estado também vai ter execução. Então quando o município não dá conta, o Estado tem que assegurar. Ou o financiamento, ou o Estado tem que tentar estabelecer algum convênio para executar aquele serviço. E depois tem o município. O município vai elaborar, certo? O município, o Nair, né vai elaborar. O município vai coordenar tecnicamente, não vai? Vai, no âmbito do município vai. Na União, no âmbito federal. Os estados, no âmbito estadual. E os municípios, no âmbito municipal. E ele vai executar. A ideia é que o município possa fazer a execução plena das né? pelo menos da baixa e da média complexidade. Essa é a ideia que possa ter essa execução plena, né? da baixa e da média complexidade. Então, assistência, por exemplo, divide os municípios que já executam a baixa complexidade para aqueles que já executam também os CREAs e outras, né? sem ajuda com o acordo técnico-institucional necessariamente do Estado. tá certo? Então, essa, esse pacto federativo é entender. E o DF, o que o DF faz? Tudo. Que o Estado, que o município faz. Então, o DF é um trem só, tem que executar tudo. Tem que executar a política de assistência social, os créditos, os créditos abritos, etc. Tudo tem que ser executado pelo Distrito Federal. E todos cofinanciam E todos cofinanciam, Quer dizer, o DF e a União, no caso do DF. No caso do UNAI, cofinanciam, O NAI, Minas Gerais, o NAI, Minas, né? Minas Gerais e a União. Certo? Os três financiam. cofinanciam E a União. Claro, é um financiamento, mas como ela pensa no Brasil inteiro, ela pensa com direitos técnicas, onde tem que ir o recurso, né? Nesse sentido, deveria, né? Seria essa forma. Então, entendemos aí, isso é para prova, gente. Todas as provas caem o pacto federativo, todas as provas caem com o interesse federativo. Né? Quem que vai executar cada coisa? Você vai lá na banca saber quem que executa, como executa, por quê, qual o papel. Na legislação, tem papel da União dos Estados do município da EF. Tem o papel de cada um. E isso vai cair, não tem dúvida disso. A assistência social, como política de proteção social, configura-se como uma nova situação para o Brasil. Ela significa garantir a todos que dela necessitam, e sem contribuição prévia, a provisão dessa proteção. Isso é muito importante. Né? E, você, e vocês já sabem, disso. É popular, né? Visões inovadoras, né? a assistência social vem em 88. 88, já aparece para vocês com uma visão inovadora, né? ela vem qualificada pela lei orgânica e aí ela vem na lógica de incluir na dimensão ética né? os invisíveis, os transformados em casos individuais, enquanto de fato são parte de uma situação social coletiva, as diferenças e os diferentes, as disparidades e as desigualdades. Essas frases, vocês têm que ler, que elas podem estar na tua prova as disparidades, você está tão, tão desconfiado na prova que você fica, as disparidades, será que as disparidades? Sim, porque você fica tão desconfiado com os termos que a prova é empregadinha, você vai pegar esse texto agora que acha bem lindo, ah, nem precisa, isso é conceitual. Chegar na sua prova, você vai estar assim, as disparidades, não é da assistência, esse termo. E você vai ficar com medo, né? Então, você tem que fazer uma leitura conceitual, porque sua boca pode não ser uma boca boa, ela pode ser uma boca inteligente, que está cobrando, mas é não conhece esse grau direito, ele pode cobrar o um negócio como uma questão mais comumada, que fala de um tema como esse. Qual é a visão inovadora da assistência social? É justamente qualificada pela lei orgânica, é uma visão que trata os invisíveis não mais como casos individuais, mas como parte do processo coletivo, parte de uma situação social complexa, trata as diferenças e os diferentes, as disparidades, e as desigualdades. Entender essa visão social inovadora. Uma visão social de proteção, que supõe conhecer os riscos das vulnerabilidades sociais, pesquisar, né? A que sujeitos, bem como os recursos, com que conta para enfrentar tais situações. E o menor dano pessoal e social possível. Então, a assistência quer isso. Não é jogar a pessoa na fogueira, não. É então, o menor dano pessoal. Quando você vai atender alguém na assistência, tem que lembrar que ele tem que ser vitimizado o menos possível. O atendimento ele tem que visar a autonomia e o menor dano pessoal e social possível. Isso supõe conhecer os riscos e possibilidades enfrentados. Uma visão social capaz de captar as diferenças sociais, entendendo que as circunstâncias e os requisitos sociais circundantes do indivíduo e dele e sua família são determinantes para a sua proteção e a autonomia. Então, você entende global, as desigualdades. O DF é um o mais igual, desigual do, do país. Você tem territórios com IDH igual ao lado Sul da Suíça, né? E você tem territórios com IDH baixíssimo, em condições de moradia, precária, segurança pública, saúde, etc. Então, você vai entender essa questão global, mas você vai afunilando, entendendo a família né? e outros requisitos que se condam a proteção e a autonomia, para poder fazer construir uma concreta concreta. Né? Assim funciona. Fala esse conceitual que a gente vai internalizando, já né? na hora da nossa prova. E aí a família que eu falo aqui, a gente vai ver em suas também, a família, a política social brasileira, eu não sei por que esse povo grita tanto que não tem que falar mais família, mais família. Porque já, a gente já fala muito de família. A Constituição brasileira é pautada muito na família. E todas as políticas sociais brasileiras, ela tem a família como matriz. A família é a matriz. Mas óbvio que o povo está querendo falar de uma família que não existe. Né? Que é papai, mamãe, filho e sorrindo. Morrendo. Não tá rolando, mas o não tá acontecendo. Né? Não tá existindo aqui no Brasil. Quer dizer, tá existindo outra família que é a mãe solo, que tem que criar seu filho e o pai abandonando. Tá existindo a família que é a avó, que tá criando e a mãe tá na rua batalhando. Tá existindo outra família que não é a família que o papai e a é sorrindo, com os filhinhos, né? Alinhados. Não tá, tá existindo a família que o pai tá batendo na mãe em casa os filhos estão sofrendo também apanhando. Família está existindo, e eles não querem falar dessa família, mas a família já é matriz de análise da política social brasileira. Essa é família diversa, né? essa família diversa é a matriz, não a família lá, monolítica. Essa família diversa é a matriz da política social brasileira e ela é importante para essa intervenção. Existem né? várias, tem uma professora, uma doutora da família, muito minha amiga, que deu uma matéria sobre família, muito interessante lá no Serviço Social e ela escreve um texto sobre família e tal, questiona essa matricialidade da família, de é serviço social, assistente social, dá assistência social, mas hoje o fato é que a política nacional de assistência brasileira é pautada na família. E uma palavra outra importante aqui, além de família, que é a matriz, é autonomia. Um dos objetivos, né? eu então, vou colocar objetivos, mas o objetivo a gente já sabe quais são, mas uma das diretrizes da assistência é buscar autonomia. Toda intervenção tem que estar pautada na autonomia. Então, você quer na a tua prova, vir do lado da autonomia, autonomia é uma palavra importante. Carinho aqui, família e autonomia. São dois termos muito importantes na lógica e nas diretrizes da assistência, certo? Sempre casar. Isso existe confrontar a leitura macrosocial com a leitura microsocial. O macro-social, casar. né? Às vezes a gente faz a leitura macro-linda, eu mesmo, né? Sou lá militante, vou denunciar, eu tenho a leitura macro. Porque a pessoa está morrendo de fome hoje. De uma resposta hoje, e a política de assistência social está ali para fazer a leitura, por exemplo, o crástico na semana, para fazer a leitura macro da situação, mas tentar construir pontes para ontem, para os benefícios para a realidade concreta das pessoas, tá certo? Então, esse casamento é fundamental. Próximo: uma visão social capaz de entender que a população tem necessidades, mas também possibilidades ou capacidades. Aí vem a autonomia, que devem poder ser desenvolvidas. Assim, uma análise da situação não pode ser só das ausências, mas também das presenças, até mesmo com desejos em superar a situação atual. Isso aqui é uma dose de otimismo, né? Não é só as ausências, a gente também tem presenças presença gente? E tem coisas acontecendo na sociedade, tem estímulos, tem organizações, tem pessoas, tem famílias, estão se reorganizando, estão resistindo, aí voltando para a família, né? que é a matriz da política dessas vezes. Não é esquecer disso, tem os cenários que eu falei, mas tem os cenários também da mulher ir lá colocando o traste para fora, não ter violência doméstica, denunciando, reconstituindo sua família, casando, de novo, amando. Outra vida para ela, né? Ou não, cuidando da sua vida. É isso. Também tem possibilidades. E aí, você vai ver trabalhando na assistência, que você tem muitas possibilidades. Né? Também que não são só ausências do Estado, mas também tem presença. Tá? Eu já falei, você fala, ah, a família como referência, isso aqui tem que anotar, isso aqui faz parte da família, a referência vai ter que dar certo. Não é que o Bolsonaro como essa questão não é dar mais, né? é fato, a família é referência na é política social. Por isso que é mais por isso ainda que esse povo tá falando besteira, que já é referência, a família já é referência. O problema é que eles inventam uma família que ela não existe, né? essa família né? idealizada é que não existe, né gente? é tá só escrita, ninguém nunca viveu nela. Né? houve uma mudança significativa na contextualização de famílias, no Brasil, nas últimas décadas. Inclusive, na atualização da assistência social, tem um reconhecimento legal das famílias homoafetivas no Brasil. Né? Isso é importante também nessa discussão. a mulher mãe tem se tornado cada vez maior referência à liderança da família. Não é à toa que, na perspectiva da assistência, a mulher é a líder, a mulher quer esse benefício. O que a mulher que está tá, tá tendo? Está tendo a mulher. Porque o homem não está nem acontecendo ali. E quando está acontecendo, é para suprimir o direito da mulher. É a mulher que assume o posto de família, que assume a liderança. Entendeu? Que vai para cima. É ela que tem o principal papel e a, a assistência reconhece isso. Né? Então, ou porque não está tendo, o um homem, ou quando está tendo, está tendo errado. É o um homem errado. Então, a assistência social entende a mulher como uma referência de liderança. Eu falo essas coisas mais ou menos para chocar assim, né? para gente chamar a atenção para isso. Ó, gente, tem umas famílias na né? minha vida de família ideal aí. O que está acontecendo, né? Aí eu não conheço. Mas tem aí, dizendo né? que Proteção integral de crianças e adolescentes, jovens medidas protetivas, socio-educativas e conceitos tutelares. Isso aqui é uma coisa importante, porque na maior parte dos municípios e estados brasileiros, as medidas socioeducativas em meio aberto são executadas na assistência social nos CREAS, Viu? Aqui no DF não, na maior parte é. Só que não vai cair sinais. Eu não entendi esse concurso. Que não vai cair sinais e o povo tem que trabalhar com sinais. Mas não vai cair sinais. E a proteção integral de crianças e adolescentes na perspectiva das medidas protetivas. Que aí como vai cair ECA, vale a pena vocês irem lá no artigo. Vai cair ECA. Então vale a pena vocês irem no artigo. 101 do ECA, medidas protetivas. E no 112, medidas sós 101, do estatuto, vou ler lá, medidas protetivas, que é um rol, é um hall propositivo. Né? O juiz pode, o juiz e o conselho de telar, tem algum conselho de telar aqui? Não? Pode levar o conselho de telar? Não. É? Não, o sinase. O não vai cair. Pois é, mas o professor Franco está falando do alto, que muitas vezes acontece deve ser cair um assunto pelo qual ele não é isso. E esse assunto pode cair por essa porta, do artigo 112 ao 125 do ano. As medidas socioeducativas são muito importantes. Eles podem não cobrar os detalhes que estão na Lei 12.594, que é a CIDAS. Mas eles podem cobrar do artigo 112 ao 125 do Estatuto, que no artigo 112 fala das medidas socioeducativas. Vocês sabem de qual, né? Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, sem liberdade, e internação e estabelecimento educacional. São as seis medidas socioeducativas. É um rol o quê? Taxativo. Um rol fechado. Quem já fez aula de ECA com a professora obrigada, que é muito boa, Prende com ela muita coisa de ECA, ela fala. Taxativo. A professora obrigada pela aula de ECA também, muito boa. Um rol taxativo é o então, rol de seis medidas socioeducativas. Né? Da advertência à internação. Pode cair, porque está no ECA, não vai cair o ECA. Né? O ECA qual, gente? A tá Lei 8069, certo? Então, da tá Lei 8069, eu vou estudar lá, que pode cair, o artigo 112 ao artigo 125. Né? E eu chamei a atenção do artigo 124 também, que é um artigo 125, que é um dos mais importantes. O artigo 124 trata dos direitos do adolescente em regime de generação. eu acho que é um artigo importante. Vez, vez ou outra que a receita com você. E nas medidas protetivas, a gente tem que entender que as medidas socioeducativas são ó, taxa pelo Estatuto, certo? São seis. Mas, se o juiz vê lá que o menino está precisando de um cuidado especial ele pode criar uma nova medida socioeducativa? Pode? Pode? Não, que é uma taxa taxativo. São seis medidas socioeducativas previstas no Estatuto. O juiz, nem o juiz, nem o Bolsonaro, Ninguém pode criar. Agora que ele tem criativo aquele homem, gente. Mas ele não pode criar isso. Ninguém pode criar. Só com uma mudança, na né? não duvide não, né? Só com uma mudança na legislação. Ele não pode criar, né? Falando. Ah, ele pode criar um coisas, Criar uma melhor legislação. Um monte de coisa. Mas ele não pode criar de cara assim, né? Uma coisa da medida sócia criativa. Então, a gente tem que dar até que é um rol taxativo. E as medidas protetivas, elas são um rol propositivo. Proteção é amplo, é aberto. Então, lá no artigo 71, vai ter várias medidas protetivas. Então, internar a instituição de abrigo, terê, terê. Aí eu posso inventar, porque a pessoa pode estar em tanto tipo de, de realidade para você proteger ela, você tem que, às vezes, criar uma mistura protetiva. Então, é um rol propositivo, né? Você pode ter outras misturas protetivas que não estão lá, óbvio, dentro é do escopo da doutrina do estatuto. Tá certo? Então, a família é referência e essas legislações também. E, a, a parte que trata é do problema do artigo, dos conceitos tutelares. Também é importante o papel dos conceitos, as atribuições, né? que eu não lembro agora de cabeça, eu é vou lembrar do artigo, mas é um artigo também fundamental tá certo? Então, vocês buscarem o, o, o estatuto. A, a, a doutrina, a concepção lá e os conceitos tutelares. E aí eu acho que a gente vai encerrar por aqui as nossas preliminares hoje sobre o Confius, né? a gente É isso? Né? Ah, tá certo. E a tarde é o SUS, que aí a tarde vocês vão ver, a gente fez uma aula mais pocket aqui de manhã. É, para poder fazer essa análise preliminar, do que seria a assistência dos conhecimentos básicos, e também pode cair muita coisa nos conhecimentos específicos. Fazer uma análise prévia, vocês já estão com o tempo do concurso. Apresentar o nosso cursinho popular de Nova da Sebeste. Quem não tava aqui, a gente está super à disposição de vocês para ajudar. Tem muita gente legal que está participando. Né, a Fernanda Granja, a Lina Villela, que é professora do, é professor do Serviço Social do IESB a Fernanda é Professora da Católica, a professora da Católica também né, da UnB a Darny da Católica, que está aqui com a gente ajudando e vai dar vai aula também. A tarde a gente vai ver o um sistema único de assistência e o detalhamento. O que é CREAS, o que é CRAS, qual é o número de atendimento de cada um, tempo de atualização de, de legislação, vamos entender detalhadamente aí o sistema único de assistência na parte da tarde, então a gente vai é cansada, digerida e vou parar para continuar.